Hum. hum hum hum hum interessante, interessante Interessante. Okay, o ah, que, Achei diamante! é achei diamante, só que eu achei na hum. ravina. Que? Que? Oi? Hã? Alô? Hã? C9, C9, C9, eu encontrei uma coisa aqui. Eu encontrei uma coisa aqui, eu não sei o que é. Então, calma, calma, calma. Tá vendo o vídeo do da falha na Matrix, mano? Talvez. Tipo assim, C9. Ai, o escuro tá aqui! Então, C9, eu encontrei uma água que não vai pra lugar nenhum. Ela tá sem gravidade. Tem que, chegar na, tem que chegar no Dima. Cadê o Dima? O Dima tá pra cá. Tá. Só, só coloca bloco. Só coloca bloco tudo. Só coloca bloco. Só coloca bloco. Só coloca bloco. Ok. Eu vou pegar meus primeiros Dimas. Esse... próximo troço, mano. E por que eu não usei criativo nesse bagulho. Então vai ter conquista, chat. Vai ter conquista. Eu não sei quantos diamantes é. Nossa, do nada o controle ligou. Ai, o diamante tá aqui. É só um diamante, azarado. Não vou, não vou entrar, não. Só desumir. Hum, não tem mais nenhum diamante. Que triste. Agora eu quero ver aquilo ali, mano. Eu encontrei não, é no... mano o FIFA patrocina no Instagram, YouTube, Twitch. É missionário. Tá, eu vou voltar com esse diamante seguro lá pra casa. Tá aqui. Ok. Talvez eu deixe um caminho pra Rabina, falo mesmo. Hum. C9. Eu achei um primeiro diamante, só que não teve conquista. Tô triste. Não teve conquista. Por que não teve conquista? Eu é peguei seu? o diamante. Hum. Peguei o diamante. Eu peguei o diamante, mano. Peguei o diamante. Jogo, peguei o diamante. Eu peguei o diamante, jogo. Jogo, peguei o diamante. Ah, hoje essa chips. Ah, estou richindo. Oh, mas que conta do cara, conto eu não vou aceitar. Gamer Hentai tá Zero Cornor. Eu, eu gosto, Mano, esse nome combina muito com o gamer, né, mano? Você sabe qual que é o nome do gamer no WhatsApp? Gamer Zero Corno bravo. Meu diasmante. Vou levar minha segurança para o meu casudo. Engraçado que eu tive sorte, mano, nesse troço aqui de cima. Bastante até. Vou pegar esse ouro aqui, mano. Vai, tá bobeando. Esse aqui é muito ouro, hein? Muito ouro. Ah, vou dropar essa lã aqui branca que eu tô usando. Pegar essas redstone. Acho que eu não preciso de carvão, porque eu tenho muito carvão. Você não tá entendendo? Não, eu tenho muito carvão, mano. Não é pouco não. Ah, se tu quiser, depois tu... Ah, tu... Tá, pega. Eu tenho só fita pra jogar aqui até agora, que é o mais legal. Até agora. Ah, se tu quiser, tu pode ver depois, né? Se tu colocar o Mine pra baixar, pra depois tu jogar um dia aí comigo. Sei lá, vai que outro dia eu tô jogando mais. que é tempo assim, mano. Né? Depois que eu comecei a jogar às vezes Minecraft... Ah, mano, vou parar de jogar. Tá, o chute vai certinho, igual a seta casa No No Rebote ai, ai, ai. Rebote é triste e, ó, e, eu, e eu tô perdendo de 2 a 0 Mano, rebote no, no FIFA é triste Aquela coisa, quando ele não quer que você faça gol Você não vai fazer gol e ponto final Não, mas o rebote dos outros times é impressionante eu vou botar isso aqui para esquentar. Não, é engraçado que eu tenho 61 carvão. Eu quero pegar mais carvão ainda. Que eu, que eu já tenho. bepão é sempre bom. Guardar esse diamante. Com muita, muita paz, né? 19 acho que eu irei plantar algumas plantinhas. Eu acho. Ô, mano, acho que eu vou criar um baú só pra colocar essas tralhas de pedra, mano. Porque, tipo, eu não quero gás. Eu não quero te jogar fora, porque, né, vai ser útil essas pedras. Porém, eu não quero ficar no meu inventário. Meu inventário tá lotado de pedra. Chiu, sabe o que eu vou fazer aqui depois? Eu vou botar um monte de árvore pra ser plantar aqui e depois eu vou coletar. Tem até algumas aqui, acho que eu coloquei antes de parar de gravar.